Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós chegamos hoje ao módulo 2 da disciplina de Sociologia da Educação, e neste módulo nós veremos a Sociologia e a Sociologia da Educação, abordagens contemporâneas. A, a unidade 1 um vai tratar especificamente da sociologia da educação, e a sociologia a, e a unidade 2 é de abordagens contemporâneas dessa sociologia da educação. O objetivo desse módulo é que ao final uh, vocês consigam compreender a educação como objeto de pesquisa sociológica e tomar contato com perspectivas contemporâneas da sociologia da educação. É, o primeiro aspecto para nós pensarmos é que a sociologia da educação ela possui uma especificidade, que é tratar do, da educação enquanto um processo social, ou seja, a educação ela é vista como um elemento socializador para as crianças e adolescentes e adultos, né? mas também como uma forma de preparação para a vida em sociedade. Então, aí a sociologia da educação, ela tem como especificidade olhar para a escola, olhar para a educação como um todo, né? inclusive para o Estado, para os formuladores das políticas públicas educacionais, né? para todos os agentes envolvidos, né? é, no conjunto da sociedade, e aí, transformar tudo isso em objeto de análise sociológica. O outro aspecto que nós veremos nessa questão é aquilo que faz com que a sociologia seja objeto sociológico. O que nós temos? Bom, o primeiro aspecto é que a, a educação ela é objeto sociológico por ela fazer parte de um conjunto de relações sociais né, sistêmicas e sistemáticas que estão postas na nossa vida cotidiana. né. Então, a educação ela é um objeto significativo e aí, naquela premissa é, do fato social do Durkheim, como nós vimos no módulo anterior, a educação ela é um fato social. Por quê? Porque ela é coercitiva ao indivíduo, ela é exterior ao indivíduo e ela é coletiva. Né? E aí, a especificidade da sociologia da educação ela é, ela é dada na obra fundante do Durkheim chamada Educação e Sociologia. Nesse livro, o autor ele vai estabelecer ah, que a educação ela, é, pressupõe a, a, a socialização das crianças, mas é a socialização para a vida em sociedade, ou seja, para a vida coletiva. Né? É, um outro aspecto, é que nós olharemos para a educação, né? é ela como processo socializador. né E aí nós podemos nos perguntar, o que afinal é socialização? O processo de socialização, ele pressupõe a manutenção e a sobrevivência da própria sociedade, ou seja, olha, nas interações é, que nós temos em sociedade, a socialização, ela se dá como o conjunto dessas interações, com base em normas, em regras, é, em valores que são comuns a determinados grupos ou, em caso de grupos contrários, né, grupos diferentes, é, em padrões de comportamento que tornem essas relações aceitáveis, né? É, então, a, so a socialização, ela é também um objeto da pesquisa sociológica e nós olharemos para que ah, o processo de socialização, ele também é ensinado pela escola, né? Então, a criança, quando ela sai é, do âmbito doméstico, da família, e ela ingressa na escola, ela também está aprendendo a se socializar perante a sociedade, né? Então, esse processo de socialização é um fator que permite verificarmos a existência de vínculos sociais, né? E aí que mantém a sociedade com uma certa harmonia, né? ou seja, uma boa convivência entre as pessoas. Um outro aspecto presente na educação, é, enquanto é, é, especificidade é, do, da pesquisa da sociologia da educação, é a noção de controle social. O que, que é o controle social? Controle social, é, nós veremos que é, a sociedade ela sempre tem diferentes formas de controlar as nossas relações, como, por exemplo, por meio da legislação, que está posto o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas há também um controle social que se dá no âmbito da informalidade, ou seja, aquilo que está, por exemplo, em padrões de conduta da sociedade a qual estou inserido, e que é, eu devo seguir esses padrões de conduta é, por meio dessa coerção social, como, tá, como diz a, o Emil Durkheim, né? Ou seja, é esperado que as minhas ações sociais, naquele sentido do Max Weber, é, sejam pautadas por meio de valores coletivos. Né? E aí, o controle social ele é ensinado desde mais tenra idade. Né? Por exemplo, olha a família ela pede para que as crianças hajam ah, dessa ou daquela forma, e depois, quando a criança ingressa na escola, ela também é, é orientada a se comportar dessa ou daquela forma. Nesse, nesse sentido, né, a educação tem por finalidade ajustar os padrões culturais dos indivíduos. Né? Ou seja, quais padrões culturais? Aqueles que vão permitir que você viva em sociedade. Né? E aí, na unidade 2, nós veremos algumas questões relacionadas às abordagens contemporâneas da educação presentes na área da sociologia da educação. O primeiro aspecto aí é, que nós abordaremos é a realidade segundo um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, é, extremamente influente na pesquisa em sociologia da educação, que por meio do seu corpus conceitual, ele faz uma leitura da realidade e essa leitura da realidade nos dá uma compreensão muito significativa de como é a educação contemporânea. O primeiro conceito aí que nós veremos é o conceito de espaço social. Para o Pierre Bourdieu, é, dentro da sociedade, nós temos diferentes espaços sociais e esses espaços sociais possuem é, regras é, relativamente autônomas, né? Por exemplo, olha, quando eu estou no âmbito da universidade, eu me comporto segundo os padrões de conduta esperados dentro da universidade. Quando eu estou em família, é, os padrões são outros, quando eu estou com os amigos, também são outros. Né? Isso se dá porque nós temos, é, segundo o Pierre Bourdieu, a, diferentes campos, e aí o campo universitário ele é exemplar nesse sentido, já que o campo ele é sempre um espaço, né, um espaço social, ou um conjunto de espaços sociais, que é dotado dessa é, é, autonomia relativa, dessas regras próprias, e que pressupõe sempre uma disputa. Então, você sempre vai ter uma disputa no interior do campo. Quando olhamos, por exemplo, no, no campo educacional, nós veremos que essas disputas estão, por exemplo, presentes quando se definem os currículos escolares. Nós temos, por exemplo, disputas quando nós definimos as orientações didáticas e pedagógicas que vão se fazer presentes é, dentro das escolas e isso são discutidas no âmbito, por exemplo, do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais de Educação, das Secretarias Municipais de Educação. Né? É, um outro aspecto, para ficarmos atentos à obra do Pierre Bourdieu, são os seus conceitos de capital, né? e aí, no caso, capital econômico, cultural, simbólico e social. O conceito de capital econômico ele pressupõe, basicamente, aquilo que a, as pessoas possuem, Enquanto renda, enquanto posses materiais, né, é, é, enquanto lucros, né, propriedades, ou seja, são posses materiais, é, posses econômicas, posses de dinheiro, né, ó. O conceito aqui que talvez seja mais relevante para nós entendermos o processo educacional é o conceito de capital cultural, que o Bourdieu é, cria esse conceito justamente para dar conta das diferenças e das desigualdades escolares que não serão verificáveis apenas pelo capital econômico. Por exemplo, em sala de aula você tem é, é, crianças que possuem diferenças de rendimento e aí quando se vai é, se verificar o capital cultural é, familiar, o que se tem são, por exemplo, um, é, é, pais que têm mais ou menos escolaridade. E isso se reverte para a criança, por exemplo, na relação que ela tem com a escola, com a leitura, com os professores. Né? Então, o capital cultural, ele busca dar conta dessas desigualdades escolares, além daquelas que são é, é, definidas pelo capital econômico. Né? Ou seja, o capital cultural, no caso, ele pressupõe, é, o conhecimento, ele pressupõe a posse de, de, de, de obras como livros, obras de arte, discos, né, a, acesso a bens como, por exemplo, serviços de streaming, internet, mas também a, nós temos o capital cultural é, que ele vai ser é, é, posto por meio a, das, das instituições, né, por isso que é o capital cultural institucionalizado, que é basicamente a posse de um diploma, e aí nós temos o capital simbólico, todo o capital para o Pierre Bourdieu, ele tende a funcionar como um capital simbólico, por exemplo, uma pessoa que está numa determinada posição, ela é vista na, pela, pelo conjunto das pessoas como sendo a, digna de maior respeitabilidade ou atenção ou menor respeitabilidade e atenção, né? É, se ela tem mais dinheiro ou menos dinheiro, também se tem uma imagem social, tudo isso faz parte do capital simbólico da pessoa. Então, todo o capital, seja o econômico, o cultural, o social, todo ele pode, se, é, pode ser visto como capital simbólico. E, por sua vez, o capital social, diz o Pierre Bourdieu, ele está estabelecido é, como aquele que está relacionado com as nossas relações sociais, mas não qualquer relação. São aquelas relações sociais das quais nós podemos tirar proveito. Por exemplo, é, se você vai matricular o seu filho em uma escola, é, você, tem, você conhece alguém que pode te indicar uma, uma escola melhor, né? Ou seja, você está tomando, é, é, você está tendo é, benefícios por meio desse vínculo social. E aí, chegamos aos conceitos de estrutura social, sujeito e processos sociais, né? Primeiro conceito de estrutura social, o termo estrutura, ele, como nós vimos lá no, no, no pensamento do Karl Marx, no módulo 1, estrutura, nós pensamos sempre naquilo que dá base, naquilo que dá sustentação. Mas também nós pensamos como é, sinônimo de organização social, né? Ou seja, o conjunto das modalidades é, de organização de um grupo né? é, social e dos tipos de relações que existem no interior é, desse grupo e em diferentes domínios da vida em sociedade, né? Então, quando falamos em estrutura social, nós pensamos no conjunto da sociedade, né, em toda a sociedade, mas em tudo aquilo que dá sustentação e nos meandros de funcionamento, como, por exemplo, na interação entre os indivíduos e a sociedade ou entre os diferentes grupos da sociedade. E aí, por fim, o conceito de processos sociais. Né? Ah, os conceitos de processos sociais são as formas pelas quais as pessoas se relacionam e estabelecem as suas relações, né? Então, eu tenho, por exemplo, no dia a dia, é, eu estabeleço relações é, no âmbito familiar, eu estabeleço relações de amizade, eu estabeleço relações profissionais, e daí, dessas relações podem ser a, a de interesse, podem ser relações... Né? E aí, quando eu digo interesse, é no sentido de que, por exemplo, eu... É, eu tenho relações de interesse no âmbito profissional, né? Ou seja, é, para que eu execute bem o meu trabalho, eu preciso que outras pessoas executem o seu trabalho. Ou seja, é uma forma de interdependência social que nós temos, né? Então, os processos sociais podem ser é, associativos ou dissociativos, né? O que, que são isso? Os associativos, eles estabelecem formas de convivência e cooperação num grupo. Né? Já os processos dissociativos se manifestam por divergências ou até mesmo por conflitos. Né? Então, nós temos aí processos sociais associativos e dissociativos e tais, tais, tais pressupostos é, dos processos sociais pressupõem o conjunto das nossas interações sociais. Né? Nos vemos no módulo 3. Até mais.